Vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também, compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa. Joyce uma candidata do PSL, à Prefeitura de São Paulo. Joyce, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para abrir o seu baú de recordações. <risos> obrigada, Luciano. Prazer falar com você. É, e foi bom, viu, que eu comecei a procurar coisas aqui que eu nem lembrava que existiam e achei aqui uma caixinha escondida com algumas recordações. Muito legal. Você sabe que muita gente fala isso mesmo do fundo do baú, que o pré-programa, a preparação, quando a gente pede os objetos e tal, já é uma viagem, né? Porque realmente é. o pessoal vai remexer ali é, nas, nas boas lembranças que tem guardadas em casa. Apesar que você já disse que é uma pessoa que não guarda muita coisa. Tem pouquíssimos objetos para mostrar para é. gente. Por quê? É porque você é, não tem esse hábito ou porque a vida não permitiu que isso acontecesse? Meus pais nunca tiveram esse hábito e a vida não permitiu que isso acontecesse. Eu nasci... Veja, só para você ter uma ideia, né? A minha mãe casou com meu pai no Acre. Ela era sulista, naquela época meu avô não deixava namorar, meu pai roubou a minha mãe. Lembra aquela coisa do noivo roubando a noiva? Sim. Só que levou a minha mãe de Ponta Grossa, interior do Paraná, para o Acre. Você imagina, ela não levou nada, absolutamente nada, né? além da roupa do corpo, saiu fugida. Lá ela engravidou. Aí ela voltou com oito meses, para nove, para Ponta Grossa, onde eu nasci. Com dois meses de idade, veja, eu estava no Acre, da barriga da minha mãe, voltei para Ponta Grossa, com dois meses, que eu aqui da UANA. Mato Grosso do Sul, é, aí lá em Aquidauana, antes da gente conseguir ter uma história, meus pais já voltaram para o Acre, depois foram para Roraima, de Roraima eles voltaram para o Sul, do Sul eles foram para Cuiabá, de Cuiabá para Varzinha Grande, depois voltaram para o Sul de novo, aí eu morei em algumas cidades do Sul, aí eu morei no Piauí, aí eu morei em Brasília, aí em São Paulo, então isso foi uma infância assim, eu não sei, louca. não, é só de falar já cansa. Foi uma infância é muito doida, porque, assim, meus pais muito pobres, né? Meu pai, aqueles sulistas tentando a vida em algum lugar. Seu pai era são... caminhoneiro, é isso que tá no Wikipedia? Seu pai caminhoneiro, sua mãe confeiteira, confeiteira. É, Meu pai hoje é caminhoneiro. Na época, ele era um aventureiro, né? Meu pai Ana. é um jovem que, ele nasceu numa família é, com mais dinheiro. Minha mãe nasceu numa família pobre, porém muito organizada e tal. Já meu pai nasceu numa família que tinha frigorífico, que tinha é, é, fazenda, que tinha posto de gasolina, só que antes do meu pai, é, antes de eu nascer, ele ficou pobre. Então ele nasceu, tinha uma boa condição financeira, e aí um dos irmãos do meu pai deu aquele famoso golpe em todo mundo, né? e se mandou com uma bonitona, largando para trás mulher, filho, todo mundo, é, e ficou meu pai com mais oito irmãos chupando o dedo. Né? Então ele estava ele numa condição boa para uma condição paupérrima do dia para a noite, e acabou é, como buscando muitos outros aí buscando é e nessa nesse vai e vem eu mudei de casa 500 vezes Nossa. a gente passou por enchente é, por roubo porque daí a, a, a, eu e minha irmã nós nos criamos praticamente sozinhas eu cuidando de uma outra menina há três anos mais nova que eu então, você imagina, entraram você na nossa tem outro casa. Irmão, não. São dois irmãos são ou só? São dois irmãos, são dois irmãos. Ah. Só que o Emerson é temporão, né? Aquela raspinha do tacho. Durante ah. né? muito tempo, fomos só eu e a Tica, a, a minha irmã do meio. E eu ajudei a criá-la, a cuidar dela e tal. Então, assim, duas crianças em casa, em bairros violentos, de Cuiabá. Né? Então, eles entravam em casa, roubavam tudo. Então, eu não tenho, eu não tenho assim um. Nem... Eu, eu me le... aliás, eu tenho um negócio em Brasília que meu pai me deu, que é. Uma pedrinha bruta de ametista, que é a única coisa, mas está em Brasília, não está aqui. E mais nada. E aí algumas fotos e eu acabei achando aqui uma roupinha né, de, de neném da Gabi. De quando a Gabi nasceu. Ah, eu fiquei muito a mãe, feliz. Mãe, eu falei pra você, a Joyce falou: Ah, eu não tenho, só tenho foto por causa disso tudo que ela explicou aí pra gente. Eu falei, não é possível. Alguma <risos> coisa tem. Uma roupinha do neném da mãe vai ter. E tinha. Tinha. A hora que você falou, veio. Um eu falei, eu tenho essa roupinha. Você falou de, de Ponta Grossa, no Paraná, foi onde você nasceu, em 1988. É, você, portanto, está com 42 anos agora, disputando essa eleição. 42, e, com carinha de 30, tá, com madrinha, de 25, tá, mais, meu bem? Mas, mas, mas, <risos> agora, o, o, me chamou a atenção o seu sobrenome, Joyce Cristiana... Cristina. Bejusca. Cristina. Cristina, desculpa, Bejusca que é o seu sobrenome de, de, de nascença, né? É... é, é o nome do o meu é pai. Ascendente? A ascendência qual é? Rapaz, a gente é meio vira-lata, porque a mistura da minha família é assim, tem austríaco com polonês com ucraniano e lá perdida tem uma espanhola no meio, que é a minha avó paterna, né? Então, é, esse bejusca é ucraniano, ou ucraino, como eles falam lá no sul. É bem Paraná, é, né? Paraná é tem Baraná, né? É bem Paraná, aquela mistura de leste europeu ali, aquele pessoal que trabalhou muito no campo, que veio em busca de terra para o Brasil, refugiados de guerra. Então, a história da minha família é essa história que se confunde né, com é, essas pessoas que vieram, para o país em busca de uma vida melhor, trabalhar, ter, ter terra, ter comida e fugir da guerra. Uhum. Né? Então, uhum. se, se eu te contar o, o, o volume de sobrenomes, ó, é Miketem, Kolakchuk, olha que fácil, Kolakchuk, Bezuska, que na verdade, é originalmente. Que fala? Não, é que você... orig, não, não, não, originalmente é Bezursko, Bezursko. Só que aí, naquele negócio de ninguém falar português direito, você vai no cartório naquela época era assim você falava de um jeito Caetorale escrevia do outro então eu tenho eu tenho o meu pai é Bejusca tem o um irmão dele que é Bezusco tem outro que é Bezusca e tem um que é Bezursco mas o certo é Bezursco mas no, no, no caso do meu pai é Bejusca, é muito louco isso e antes da gente entrar aí para mostrar essa, esse seu lado é, maternidade, essa sua experiência com os filhos e tal, voltando a falar um pouco da sua infância, é, o que, que você acha que essas mudanças constantes, né imagino escola, amiguinhos, etc. e tal, é, o que, que você acha que isso, é, que você traz até hoje dessa experiência na sua vida? Foi muito ruim, assim, sabe? Porque eu não consegui, por exemplo, ter um amiguinho de infância que eu conhecesse lá com, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos e que até hoje me acompanhasse. Porque eu mudava a cada seis meses. Quando eu não mudava de cidade, eu mudava de bairro. É um negócio de louco, né? Então, assim, meu pai tinha esse negócio de não parar num lugar só. Então, eu não conseguia ter é, a formação... Né, de, de, de amigos, de gente que me acompanhasse, é, de escola. Eu não conseguia ter um ritmo de escola. Né? Tem, teve anos que eu mudei três vezes de escola, em um ano. Em um ano. Então, é uma loucura. Foi, foi muito difícil, assim. É, hoje, é que pessoas que me conheceram lá atrás, quando eu era adolescente ou criança, que me veem aí nacionalmente, que estão acompanhando minha carreira, entram em contato comigo. Até esses dias eu recebi é, no Instagram o contato de uma moça lá de Várzea Grande, que é do lado de Cuiabá, o que, o que separa Várzea Grande de Cuiabá é só uma ponte, e eu morei nos dois municípios. E, e ela escreveu, ela falou assim, eu não acredito que você é aquela Joyce, aquela menina aqui pré-adolescente que morava do lado da minha casa e tal. Então, pô, morro de orgulho de você, que legal. Então as pessoas vão me procurando. Dia desses teve um, um outro menino que fez ensino médio comigo, e, e ele era maravilhoso, assim, tinha um dom, para um traço para desenho, então, ele desenhava as meninas, o Amine, e aí ele também me procurou lá pelo Instagram, a gente acabou trocando né, contatos. Então, as pessoas têm me buscado, porque agora sabem como me encontrar. Sim. Mas eu não consegui ter uma relação, assim, de amizade, que eu possa dizer, puxa, essa pessoa é minha amiga há 20, 30 anos, e, uhum. e me dá aquele ciúminho quando eu vejo pessoas que realmente têm esse relacionamento, eu não consegui ter. É, é, antes da gente ir para a foto dos filhos, eu queria que você me mostrasse uma foto da sua juventude. Né? Aliás, você tem aí uma foto meio da sua... Você ainda pequena e tal, e depois uma foto da sua juventude muito curiosa, já que a gente está falando da sua juventude. Vamos mostrar isso primeiro, vamos começar por aí. Primeiro, a de criança ou de... Pode ser, pode ser. Aqui, gente, sou eu, dá para ver nessa polaquinha aqui com esse joelhinho, câmera. vamos ver, você é a loirinha, né? Ah, claro, com esse joelhinho meio torto, lá, ah. atrás, lá atrás é um tio e uma tia minha que estão se casando, é a tia Alice e o tio Hélio, nem sei se eles estão juntos ainda, é minha tia paterna, tá? E ah. aqui do lado é a minha priminha, a Tânia, que eu acho que foi quem mais me acompanhou, assim, porque a Tânia, ela é do Paraná, mas durante uma época ela morou comigo em Cuiabá, também tinha problema com pai, pai alcoólatra, aquela confusão toda, e ela acabou morando comigo um tempo em Cuiabá. Então, foi a pessoa que mais esteve próxima de mim, teve uma amizade mais constante e tal. Aí a gente se casou, cada uma foi para um lado. Você e tem aqui? família grande, né? Mas, mas você falou do tio, tal, que o visto não, tem, não é muito, não mantém muito assim uma, uma. Não. não, porque cada um, cada, cada um está num canto. Então, assim, é, o meu avô quando se casou com a minha avó, os maternos, meu avô já tinha filhos. Ele era viúvo, né? E minha avó também viúva. Minha avó também tinha filho. Então, além dos filhos que eles trouxeram para o segundo casamento, eles tiveram mais filhos. E essas pessoas... Eu tenho gente tenho um tio meu que mora em Lucas do Rio Verde, lá no interiorzão do Mato Grosso. Tem outro tio que mora nos Estados Unidos, tem outro que mora em reserva. Então, está todo mundo muito espalhado. Muita gente, né? É. E com a família do meu pai, a gente, eu nunca tive muito contato. Assim, eles são mais complicados. assim Eu tenho mais... mais, mais assim, sou mais afeiçoada à família da minha mãe. Uhum. É, muito uhum. afeiçoada à minha avó, aos meus avós paternos que morreram, nenhum dos dois está vivo... É, então, assim, eu acompanho pouco né, os tios que estão espalhados aí pelo país. E aqui, olha só, meu bem, a modelo, olha isso. Pode tá pôr tá... mais perto, pode pôr mais perto da câmera, que aí eu acho que dá é pra tá, ver. Tá muito reflexo, é. Tá muito reflexo, ó, vamos ver aqui. Olha só. Olha só, lindo, só lindo, meu bem, lindo, de Alstar, cor de rosa, desculpa, tá, meu bem, que eu já era fina, aqui eu tinha 10 anos. 10? Aí é. ficou bom, aí ficou bom. Eu tinha 10 anos aqui e eu tomava bastante sol em Cuiabá, porque eu sempre adorei sol e eu sempre me achei muito branquela! Muito uhum. E eu queria ter assim, mais moreninha. Aí eu ficava fritando no sol e deixava o cabelo mais escuro. Olha que loucura, eu pintava meu cabelo de escuro, porque eu me achava muito branquela lá em Cuiabá, todo mundo mais moreno, eu... É, o pessoal me chamava de leite azedo. Ah, olha essa leite azedo aí na escola. Porque eu era muito branca mesmo. Eu sou era branca. Era o bullying. Era o bullying de outra outro, É, é, é. Muito, muito, a, a, a, a, o muito o fenótipo indígena mesmo, né? É, sim. Muito muito descendente indígena, de negro. E eu era a única branca ela na escola, escola pública e tal. E e assim, gente, as minhas pernas parecem duas mandiocas descascadas. É branco. É tudo branco, né? É. E aí eu ficava tomando sol assim, horas e horas e horas, para né, deixar minha pele mais moreninha e pintava o cabelo naquela idade, eu queria ter o cabelo mais escuro. Então eu ficava castanha, com a pele mais morena, como vocês eu veem. Pintava ali, com meu... tinta é. Mesmo, mandava uma tinta mesmo, é isso? Tintona. Jogava rena no cabelo, era o que tinha, do jeito que tinha. O que tinha é. É. É. Minha mãe só... é, os... foi usava o Urucum, porque o Urucum tinha tudo que é canta em Cuiabá, de graça, loucura, pegava, né? misturava com óleo e óleo na pele. Que loucura! Tudo errado, tudo errado. Né? Fiz isso também. E aqui, também. É, e aqui é, eu estava desfilando, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. E era, e era interessante, assim, que eu trabalhava de qualquer coisa, porque, assim, meus pais bastante pobres e né, é, se virando para ganhar a vida. E aí... É, Desde você vender o tal do chineque que minha mãe fazia, que chineque é um bolinho, um pãozinho recheado com coco delicioso, até desfilar era o que pintava, eu estava trabalhando. E aqui tinha uma loja, uma lojinha no bairro onde eu morava, que era um, um, um bairro pobre, da, da, da, hoje nem sei como é que tá, mas na época era um bairro pobre lá de Vazia Grande, e essa loja era assim, ele fazia a seleção das meninas mais bonitinhas que eles achavam para desfilar, e aí a gente desfilava e ganhava roupa. Opa, eu vou ganhar roupa fina, meu bem. E aí, eu ganhei o All Star Cor-de-Rosa e essa roupa que eu usei muito tempo, que eu amava e que você vê que hoje estaria na moda de novo, né? Na é, é, de verdade, novo. é verdade, é <risos> verdade que essa falta de, de recursos, né, quando, quando jovem e tal, isso também te marcou de que, de que maneira? Hoje você tem uma realidade completamente diferente, Sim. É, inclusive, já profissionalmente, você já vinha galgando como Sim. jornalista, colega jornalista, uma posição de destaque, um salário melhor e tal, e agora, claro, também como uh, deputada federal, um, um bom salário, uma boa condição de vida. É, mas o que, que você carrega? Porque a gente sempre carrega, né? Essas dificuldades é. aí de infância e juventude. É, é, nos moldam de alguma maneira. Como é que Sim. moldou você? Bom, eu aprendi muito com a escassez. Eu sou, assim, é muito engraçado, porque eu sou é, zero consumista, zero, assim... É, eu não sou o tipo de mulher que sai por aí fazendo compra no shopping. Até gostaria, mas não, sabe? Eu, eu, eu sempre compro tudo em promoção. É, eu, eu, claro, eu gosto de coisas boas. Trabalhei para isso, estudei para isso. Ganhava muito mais do que eu ganho como deputada quanto jornalista. Cheguei a ganhar 10 vezes do que eu ganho como deputada. Abrir mão de muita coisa para ser política e para lutar pelo Brasil. Mas eu já tinha rompido há muito tempo a barreira da pobreza. Né? Tinha rompido essa barreira e rompia essa barreira com a educação. Então, eu estudava nas escolas, nas piores escolas, eram escolas muito ruins, eu sabia que não ia dar certo. Então, eu estudava paralelamente sozinha. Eu fui autodidata em muita coisa. Porque eu sabia que eu era determinada. Porque você, dieta, queria, eu você sonhava alto, então. O que, que você queria nessa época? Eu queria romper aquele ciclo de pobreza e de violência. Né? Eu via minha mãe muito presa ao marido violento, é, e ela sempre dizia, eu, eu não posso, eu não posso largar dele por causa de vocês. Eu, eu, eu só tenho essa casa, eu não tenho mais nada, eu preciso de um A Mas foi é eu... vítima de, de abuso do, do do pai, tal, de violência doméstica. Ela, ela odeia que eu fale isso. Toda vez que eu falo, me liga, Joyce não falar isso. Nhanhá, nhanhá. Mas, Mas foi. Como, e vocês também? Vocês sim, também? Sim. Tigre? Porque imagina, eu sempre sempre um tigre dentro de casa, né? Como o meu avô dizia, uma jaguatirica, né? Brava. Então quando meu pai vinha para cima da minha mãe, eu pulava na frente. Ela falou, na minha mãe ninguém gosta, né? Então, assim, é, os três filhos da minha mãe, muito protetores. Começou comigo, a mais velha, e terminou com o meu irmão, que já entrou na pena do meu pai e falou, na minha mãe ninguém gosta. Então, a gente protegia muito a minha mãe, porque minha mãe foi quem realmente nos criou, nos educou, e durante muitas vezes nos sustentou sozinha. É, meu pai com problema de alcoolismo. Foi isso para você, né? Eu tenho que me eu tenho que ser, ah. eu tenho que ter a minha independência para nunca ser obrigada a passar é, Mais por... do que isso. Eu tenho que trazer independência para minha mãe. Então eu pensava muito nisso. Eu tenho que romper isso aqui. Eu não quero essa vida para mim e eu não quero essa vida para minha mãe. E eu dizia para minha mãe: "Mãe, eu vou te dar vida de princesa ainda." vou te dar vida de princesa. Primeiro prêmio nacional de jornalismo que eu ganhei, eu ganhei vários prêmios nacionais de jornalismo, e geralmente os prêmios vêm com chequinho, né? né? Vêm com chequinho. Então, eu peguei aquele cheque, fiz um bilhete para minha mãe, uma dedicatória tal, e tal, agradecendo o que ela fez por mim na vida toda e que eu estava dedicando aquele prêmio a ela. Eu, eu me lembro que minha mãe chorava, assim, copiosamente, né? E aquele, é, e aquele cheque foi é, um pedaço do carro dela, que depois a gente comprou um carro para ela, e aí eu ajudei ela a montar um negócio, hoje ela é empresária, ajudei ela a montar um negócio no Paraná, que trouxe totalmente a independência para ela, lá dona do nariz dela. Meu e o senão... seu pai? Meu pai virou caminhoneiro. Aí, assim, depois de tudo, ele, ele, ele, é, ele é vida louca, né? Ele gosta, assim, de liberdade, aquela coisa toda. Minha mãe conseguiu romper com aquele medo todo, se separou oficialmente. É... Inclusive, eles não se conversam, até tem uma medida protetiva, é, que não pode chegar perto dela, aquela coisa toda. É, e meu pai está tocando a vida dele, sei lá, está morando com uma mulher, sei lá das contas. Sem Se tá é assim, contato também, foi uma... Meu forma... pai, é, eu, eu já perdoei, tá? Não tem, assim, tá tudo certo. Mas, assim, há uma, um distanciamento saudável entre nós. Então, eu acho, eu, vai chegar o um momento em que, obviamente, nós vamos estar juntos. Eu sei, eu sou uma... Opa, voltou. Eu sou uma baita de uma chorona, então eu sei que a hora que eu tiver com meu pai vai ser aquela coisa de, de, de, de muito choro, é, mas é, nós temos uma gravada. distância de segurança. Voltou, voltou. Entendi, entendi, Joyce. Está é, tá explicado, voltou. Agora, agora uhum? voltou. E aí eu vi também que você, é, antes de ser jornalista, a gente viu aí a sua carreira de modelo, não sei se era essa a sua intenção ou era só uma maneira de ganhar um dinheirinho mesmo, mas eu vi que o seu primeiro vestibular foi para medicina. É pois isso? é, eu queria ser neurocirurgiã. Eu queria ser neurocirurgiã. Por que, que eu queria ser neuro? Porque eu sempre... marido, né? o seu segundo marido é, uau, hein? Foi, foi, foi. Por que, que eu queria ser neuro? Conexão tá meio ruimzinha aí, viu? Tá, tá nos travando. Eu queria, eu queria ser neuro porque eu, eu sempre quis o mais difícil. Eu sempre quis provar pra mim mesma que eu era capaz de conseguir as coisas mais difíceis. Então, o que, que era mais difícil? Vestibular com medicina. Então, é isso que eu vou fazer. Dentro da medicina o que é mais difícil? Neurocirurgia. Então, é isso que eu vou fazer. Então, quando eu saí candidata a deputada, é, eu tinha uma meta. Eu vou fazer minha cadeira sozinha. Eu não vou entrar na proporcionalidade. Eu vou fazer 300 mil votos e minha cadeira sozinha. Fiz mais de um milhão. Então, é, é, uma, uma, é aquilo que vem da minha garra, né? da minha história, de, de ter que romper, romper, romper. Só que no meio do caminho, eu fui mordida pela comunicação. E quando eu fui atraída pelo jornalismo, o jornalismo é uma cachaça, gente. A gente se apaixona, não tem jeito. Né? Então, assim, eu fui atraída pela comunicação e aí eu comecei um outro ciclo, né? E o ciclo era, eu vou ser melhor no que eu estou fazendo. Eu vou ser melhor no que eu estou fazendo. Então, eu era uma fedelha, estudante de jornalismo, e já era âncora e diretora da CBN. Olha que ousada. Olha que ousada. Com a anuência da Rede Nacional. Uma acadêmica diretora da CBN era eu, porque eu estava lá, fazendo história. Passou então, pela sempre... TVN, passou pela Band News, passou pela Jovem Pan mais recentemente. Isso, Record, são... SBT, a, veja. A, Record, veja. SBT é, a TV Veja, né? E, e, e daí é que você realmente é, começa a ser um homem é, reconhecido. Mas eu não quero chegar aí nesse presente agora, recente. Eu quero voltar lá para a sua fase mãe agora, a lembrança, quero que você mostre pra gente aí mais uma lembrança, que é essa lembrança da sua primeira filha, que hoje tá com 20 anos de idade já, né, Joyce? É, 20 anos, ninguém sabe a carinha teve que ela teve. Né? Teve com o quê? Com 21, 22 anos? Foi, é, é né? eu casei, casei, casei jovem, foi o primeiro namorado mesmo, sério, aquela coisa de interior, né, eu quase que fugi de casa, igual a minha mãe, né, e casei. Claro que não deu certo, né? Casa, pedelha, tal. Mas, enfim, aquela coisa de. Ah, eu acho que estou apaixonadinha. E aí, quando você vê, não era bem aquilo. Mas tudo bem. tá? Tem a Gabi, faz maravilhosa, faz parte. Né? Minha, meus filhos não são mostrados nunca por questão de segurança. Os dois já foram ameaçados de morte. Mas eu posso mostrar ela pequenininha. Olha a Gabizinha aqui, ó. Ah, que bacana. E esta, esta Gabizinha. Que hoje, tá com 20. que hoje está com 20 estudante de medicina e não usa o meu sobrenome, tá? Então não adianta querer procurar. Ó, olha aqui a roupinha de recém-nascido da Gabizinha. Que legal, né? Toda mãe guarda, né? Detalhe: ela nunca usou, porque ela nasceu maior do que isso. Gabizinha nasceu com quase 4 quilos quase 4 quilos. Isso aqui é um, é um macacãozinho recém-nascido. Então. E é. ela é recém-nascido, mas é grandinho, não é? Nossa, que grandona. E você guardou mesmo assim? Guardei, guardei foi a primeira roupinha que a gente comprou. Foi a primeira. Ah, então, tem duas que, que eu guardei. Essa aqui. Você tá guardando pros netos, é isso, né? Que espero que demorem, né, meu bem? Porque eu não tenho cara de vó, tá? Espero que demorem, por favor. Mas, assim, eu guardei esse e guardei uma outra roupinha que tá em Brasília, que foi uma roupinha que a Bisa fez à mão, né, de, de, de tricô e tal. Então, eu também guardo aquela roupinha. A gente nem sabia ainda o sexo, então, se vê que, que ela é uma roupinha neutra, né? Então, é a primeira roupinha, por isso que eu guardei. E Muito aquela outra roupinha que também a gente não sabia o sexo, então, era amarelinha. Você tem viu? o Davi e tem um, o Davi. um pai também que já foi aí do, do segundo casamento, né? Isso, Davi, ah. que tá, tá aqui, ó. Está aqui o Davi. Olha! <risos> Uau, isso é um olhão azul? Nossa! É, isso aqui é o olhão de mamãe. Isso aqui é o olhão ah, de mamãe. É. A gente nasce com o olho azul e depois vai ficando verde no meio do caminho. Eu também nasci com o olhão azul e aí hoje depende da luz. Tem dia que ele está azul, tem dia que está cinza, assim, tem dia que está verde. Então, eu tenho três é. lentes de contato, meu bem, para trocar, dependendo da... É, é. Ele está com quantos anos hoje? Esse gordinho está com 12 Complicado, né, Joyce, você falou aí dessa questão da ameaça é, de morte, né, essa situação é. que a gente vive hoje, tão radical né? é, e, e violenta é, no nosso país, né, como é que é para você, mãe, leoa, Guatinica, é, ter que não só se preservar, mas essa preocupação, imagino a maior de todas, preservar a sua cria, né, Sim. os seus bichos não tem nada a ver com nada, né, do que está rolando por aí. É. Eu aprendi muito cedo a defender as minhas crias, né, além de eu ser aquela jaguatirica, né, eu tenho aquela coisa meio de galinha choca, botar tudo embaixo do meu braço e ficar ali com os meus dentinhos, sabe? Quando a minha filha foi ameaçada a primeira vez, quando ela tinha ali seis a sete anos, eu fiz uma denúncia contra um governador aí, uma denúncia pesada, e foi feita uma denúncia na sequência dele, do irmão dele e do outro irmão dele teve até uma operação da Polícia Federal que é, ia levar um dos irmãos do governador para a cadeia, ele fugiu, pra, na época, para Miami. E, dois dias depois, o ônibus da minha filha foi apedrejado. Né? Então, a minha filha saiu da escola, ela estudava numa escola particular, no, no Paraná, e foi incidência ou não, dois dias depois, o ônibus da minha filha foi apedrejado. Eu comecei a ficar um pouco apavorada com aquilo, um pouco, não, muito apavorada. E, numa época até em que é, eu no um final de semana fui para a chácara de uns amigos para montar cavalo, porque eu adoro montar cavalo, que eu volto para casa, minha casa foi inteira revirada, objetos quebrados, nada roubado, e ninguém viu alguém entrar, ninguém viu se entrou pela porta, pela janela, se foi ninja. então eu falei, bom, já sabem onde eu moro, sabem quem é a minha filha, né? apedrejaram o ônibus da minha filha, e nessa época a gente acabou deixando já a Gabi meio escondidinha na casa dos avós, ela ficou um tempo lá, ficou... É, alguns meses, até que eu reforçasse segurança, eu andei escoltada. Mas, e a partir daí, só piorou. A partir daí, só piorou. Porque depois eu fui ameaçada de morte aqui em São Paulo, mandaram é, bicho decapitado pra minha casa, ameaçaram estuprar minha filha, ameaçaram matar meu filho... Então, durante algum tempo, eu os escondi. A Gabi hoje é adulta, né? É adulta, Isso ainda sabe, como se jornalista. Isso ainda Começou como... Começou como jornalista. E intensificou é. depois para a política. Porque é. É. a minha vida de jornalista, né, de, de denunciar a corrupção e tal, se misturou com a minha vida política. Eu fui para a política por conta dessa é. perve de investigação contra a corrupção. Então, é, eu acabei escondendo meu filho durante algum tempo e ele ainda permanece assim. Né? É, não usa né, meu sobrenome, não fala que é meu filho. E a minha filha é a mesma coisa. Né? Tanto que a minha filha não mora no mesmo apartamento que eu. Né? Ela mora em São Paulo, mas tem toda uma descrição. É, justamente para protegê-los. Então, a gente se acostumou com essa vida, é o preço que eu pago né, por lutar contra máfias, contra bandidos, contra corruptos, por pois lutar é. contra a corrupção. E tantos outros jornalistas também, colegas nossos, que estão uh, também ainda, né, Joyce, passando por essa mesma experiência de sofrer ameaça, hoje em dia, sendo uh, execrado nas redes sociais, porque justamente está buscando ali a verdade que incomoda. Né? É. Para a gente encerrar, eu quero perguntar para você, que você já sabe, qual vai ser a sua primeira atitude ao sentar na cadeira de prefeita da cidade de São Paulo, se for eleita? Ah, com toda certeza eu sei. Imediatamente chamar a Justiça e o Ministério Público para dentro da prefeitura para iniciarmos juntos a revisão de todos os contratos da prefeitura. Porque eu vou começar enfrentando máfia, que é o que eu sei fazer de melhor. Vou botar para fora máfia do transporte, vou botar para fora máfia do lixo, vou botar para fora máfia da saúde. É, é para isso que eu sou candidata à prefeita de São Paulo. Senão eu ficava lá onde eu estou, né, continuo ajudando o Brasil, mas é de fato né, iniciar o rompimento da bandidagem que chegou à prefeitura de São Paulo, porque é o único jeito da gente ter dinheiro para investir em saúde, educação, investir em segurança, em tudo que precisa, e ainda resolver as lambanças que foram feitas agora em tempos de pandemia. Então, é. isso é exatamente o é. que eu vou fazer. É isso, né, Joyce? Porque muita gente já teve essa, essa ideia, essa promessa, inclusive, essa vontade é, é verdadeira, mas chega ali é, e tu toca de outra maneira, né? Não tem A coragem, coisa... não tem coragem, porque aí o pessoal da máfia ameaça matar Pessoal da máfia ameaça, filho. Já fizeram tudo isso comigo. Já ameaçaram me matar, já ameaçaram me estupro, já ameaçaram me degolar, já ameaçaram... Me... Eu já resolvi tudo isso. Está todo mundo protegido. E agora eu vou dizer uma coisa. Não fizeram antes. Agora eu estou musculosa demais. Estou musculosa demais. Eu não tenho medo. Se precisar andar escoltada 24 horas por dia, como eu ando hoje, eu vou andar. Se precisar andar de colete à prova de balas 24 horas por dia, como eu já andei na campanha, eu vou andar. Se precisar andar com um capacete... Para não tomar tiro na cabeça, eu vou andar. Mas eu vou fazer o que tenho que fazer. Porque eu tenho coragem. O que, o que eu tenho, diferente de todos esses que estão aí, é que eu tenho uma história de coragem, de enfrentamento com a bandidagem. Né? É, e é uma história que me custou muito caro, mas que eu faria tudo de novo. Então, eu tenho essa coragem para fazer e eu não tenho envolvimento com nada disso. E posso dizer que dessa tropa que está aí, a única incorruptível sou eu. Já me ofereceram de tudo. Quando me ofereceram, fizeram graça comigo no Congresso Nacional, por conta da CPI de Brumadinho, que fui eu que criei, eu subi na tribuna com uma algema na mão e falei, ousem a me oferecer propina e eu dou voz de prisão para qualquer bandido que usar meu caminho. E eu tenho no meu gabinete duas caixas de algema, de polícia. Nossa, então, duas caixas? Olha, é, eu... Ainda não é suficiente para os seus colegas no Congresso. Dependendo de quem chega, eu boto a algema assim, ó, boto a algema na mesa. E aí a conversa começa no outro tom. Joyce Joyce Hasselmann, candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo. Te agradeço é, a entrevista, te agradeço por essa entrevista, te desejo boa sorte nessas eleições, que vença o melhor e que possa, de fato, fazer o melhor para a nossa cidade e para todo o cidadão paulistano. Muito obrigada, viu? Obrigada, prazer falar com você. Pode contar comigo aí, viu? Beijo no coração, é gente. Fica com Deus. É tchau, tchau.